Olá, tudo bem com vocês? Nós iremos falar agora sobre a EMDR, que é uma técnica de psicoterapia desenvolvida nos Estados Unidos com veteranos de guerra pela psicóloga Francine Shapiro. E agora quem vai falar sobre este assunto com a gente é a Dimara Ribeiro. Tudo bem, Dimara? Tudo bem. Dimara, essa técnica, como que ela atua? Então... O MDR, ele tem a perspectiva de reprocessar e dessensibilizar traumas. Memórias que são angustiantes, de respostas não adaptativas e que por conta disso, é, quando reprocessamos né, através da estimulação bilateral, a pessoa já imediatamente começa a perceber uma mudança tanto fisiológica quanto também emocional dessa sensação com relação aos seus traumas. Uhum. Seria então uma forma de dar uma nova visão para experiências vividas, mais ou menos isso? Sim, por quê? Porque se entende que o trauma é uma resposta não adaptativa né? É algo que a pessoa viveu e que não ficou de acordo né? A pessoa não conseguiu ter uma boa resposta para aquele momento A partir dali ela aprende que essa é a forma como ela deve se conduzir então, quando reprocessamos, nós estamos reorganizando essa memória e também digerindo aquilo que ficou um pouco indigesto no processo. Crises assim mais graves como de pânico, ansiedade, podem ser tratadas também como EMDR? Sim, são totalmente indicados, né, o procedimento é indicado para esse tipo de público, principalmente porque quando as pessoas têm um ataque de pânico ou um quadro de ansiedade, Normalmente eles tiveram um, um início, um momento onde isso começou a acontecer. Né? E é nesse instante que se instaura um trauma ou por situações que vieram se acumulando com o tempo, como no quadro do pânico. Né? E a partir disso, desse tratamento, a pessoa se sente mais leve e ela vai deixando essa ansiedade passar, encontrando uma maneira melhor de lidar com isso. É ótimo, né? Porque é tão difícil e na atualidade são tantos casos, acho que principalmente de ansiedade, né? Que as pessoas vêm vivendo, assim também como crises de pânico, a gente vê muitas pessoas que chegam ao esgotamento, né? E acabam tendo essas crises, é bem comum. Você vai saber melhor do que ninguém, né? A, a situação que está a saúde psicológica atualmente, não é? É, hoje a população, assim, tem vivido um quadro ansioso generalizado, né? maioria das pessoas, tudo é para ontem, né, vive ansioso, preocupado com o futuro. Então, esse quadro ansioso, agitado, acaba mobilizando a maior parte da população. E para situações mais traumáticas, como abusos ou luto, esse tratamento também é indicado? Sim. Por quê? Porque ele normalmente ele gera um quadro de estresse também ligado a isso, e ele vai manipulando, manipulando, desculpa, mas assim, organizando essa memória, né, por exemplo, no quadro de luto, ressignificar esse luto, reorganizá-lo, muitas vezes dar aquela última resposta, né, encontrar isso para reconfortar né? o coração, então, isso também possibilita através do MDR, é possível. Como que essas sessões são desenvolvidas? Nós agimos através de um protocolo de oito etapas, e é através de cada etapa que vai passando, desde a preparação desse cliente para o processo, aonde ele vai encontrar estruturas é, de, de técnicas para que se organize emocionalmente, até realmente entrarmos no reprocessamento e dessensibilização dessa condição, dessa memória traumática que está sendo trabalhada, que é o final do, do processo como um todo. Então, é acessado essa memória através de todos os canais de memória, através da, do, do tato, né, através ali do uma memória olfativa. Então, nós acessamos todas as todos os canais, as crenças, as sensações, as emoções, e a partir disso é feita a estimulação bilateral que pode ser feito tanto nos olhos, quanto tátil ou auditivo. Então, envolve todos os sentidos aí no tratamento. Todos os sentidos. É bastante diferenciado de uma sessão comum, né? Sim, porque muitas vezes o trauma, ele tá gravado de uma através dessa ação sensória, né? Nós temos que entender que todos nós somos... É, tocamos tudo, acessamos através desses canais. Então, é através deles que também guardamos muito dessas memórias. Por exemplo, uma coisa agradável, né, um cheiro não te remete às vezes a uma casa de vó. Sim. Então, isso traz, conecta com a lembrança. Da mesma maneira, uma situação traumática pode ligar automaticamente através do cheiro de um lugar que foi vivido aquele momento. Então, pode ser ali o um gatilho que dispara, a sensação toda do trauma. Então, o trauma ele fica no presente, mas ele é do passado. Então, o MDR coloca, através da, do reprocessamento, este lugar novamente nessa memória no lugar que deveria estar. Sim, é, como a gente, eu disse no início da entrevista, né, que se essa técnica foi desenvolvida, né, inicialmente com veteranos de guerra é, acho que vale lembrar, e muita gente de casa também vai se recordar, quem assistiu Raisa Anatomy Ray's né acho que é uma grande parte da população, uhum. que tinha um dos seus personagens que era um veterano de guerra e toda vez que ele via um ventilador de teto, alguma coisa que tinha esse som e essa rotação, ele tinha essas crises de pânico, de ansiedade, uhum. então seria através disso, seria... É... Pegar esses quadros e reverter para que aquelas lembranças, aquela situação, não ocasi oc ocasione né? uhum. essas crises. Seria mais ou menos isso? Seria. Uh, por quê? Porque, novamente, olhando para esse quadro, voltando a olhar para essa lembrança, né? Uh, acessando essa memória, você muitas vezes consegue ressignificar por conta de já ter vivido outras experiências, né? Nós usamos o que temos de base do hoje para auxiliar aquilo que a gente não, teve, não deu conta no nosso passado. Né? Então, a partir deste momento, é, o meu corpo todo ele é preparado para me curar. Então, quando eu consigo olhar para trás e reorganizar essa lembrança, tudo entra no lugar, tudo se enquadra, tudo se encaixa e o organismo volta a viver tranquilo. Né, a seu sentido normal que deveria ter sempre continuado a ser. Sim, nós estamos falando bastante né, desse, desse tratamento, mas mais pra, voltado para adultos, né, como mencionamos, veteranos de guerra, atualidade né, das pessoas devido ao excesso de trabalho e tudo mais. Mas para crianças, adolescentes ou a partir de qual faixa etária que é possível relacionar esse tratamento? Então, o MDR, ele pode ser usado em todas as faixas etárias, mas com crianças pequenas, é, a gente recomenda que seja a partir de 4 anos adiante, né, em diante, para que ela possa verbalizar um pouco mais, mas já há experimentos até mesmo com bebês. Né, relacionados a, a reprocessamentos do, do parto, do nascimento, às vezes uma criança mais chorona, mais chorosa, né? então às vezes né, já há relatos, já há estudos na Europa que é vinculado com esse público, mas precisa ter uma especialização específica, né, algo mais claro, é, específico para esse público. Sim. Esse tratamento ele é apenas psicológico, nas sessões ele é Feito esse tratamento ou é feito juntamente medicação? Então, nós entendemos que a medicação ela serve como um apoio, como uma base. É, e muitas vezes a pessoa precisa disso para poder reprocessar. Porque quando eu vou retomar essa lembrança, a emoção pode vir. Então eu preciso estar preparada para poder encarar essa emoção. Claro, existem tantas técnicas que são usadas para poder trazer essa contenção e manter de uma maneira segura todo o processo. Mas há pessoas que já estão muito debilitadas, muito fragilizadas. E o uso de medicação é importante, ela vem como corroborando, vem colaborando com o processo. Então pode ser feito sim, e pode ser utilizado o medicamento e muitas vezes é recomendado para que ele possa auxiliar no processo uhum. então interessante seria primeiro fazer uma avaliação para ver o quadro e ver o que faz se é apenas o tratamento psicológico ou incluso também medicação é mais ou menos isso é isso é sim uhum. por isso o nosso trabalho é muito feito é, com parceria mesmo com psiquiatras né porque vai colaborando um com o outro no processo para que uhum. eu possa sair de uma maneira bem tranquila para que o, esse cliente possa ser bem assistido e possa vivenciar isso da melhor forma possível. Sim. Você comentou ali sobre os oito passos. Uhum. Esses oito passos, ele tem um tempo mais ou menos, é, digamos assim, que é organizado para cada paciente ou é um tratamento contínuo? Então, o MDR, ele tem começo, meio e fim. Então... Tudo é feito, muito negociado com esse cliente, de acordo com a sua demanda, é elaborado um plano de tratamento. Isso é uma característica bem é, clássica do MDR, ter um plano de tratamento. Então, a partir do momento que é elencado o assunto, estabelecidos os alvos, os pontos aonde vamos estar tra é, trabalhando, vão, vai sendo atingido cada um deles, avaliado, porque o MDR tem uma, uma métrica importante que vai dando esse significado e a percepção se está progredindo ou não. Sim. Então, o tempo todo isso está sendo dito e vivenciado no, ali nesse setting terapêutico. Né? Então, o cliente está o tempo todo no controle também desse processo, né? negociando junto ao terapeuta se vamos avançando ou vamos mais devagar. Então... É, tem sim começo, meio e fim. Que bom. Adorei a sua participação. Acho que é um tra muito válido né todas hum. as informações que trouxe aqui para a gente. Que muita gente acho que não conhecia, eu mesma não conhecia antes de conversar contigo hum. sobre essa técnica de tratamento. Então foi um prazer. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Vocês continuam co continuem conosco que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.